Oi, pessoal. O que nós temos aqui é uma reação que envolve iodo, manganês, oxigênio e hidrogênio. E o que nós vamos fazer nesse vídeo é pensar sobre quais elementos estão sendo oxidados nessa reação e quais elementos estão sendo reduzidos nessa reação. Pause esse vídeo e veja se consegue descobrir isso antes que nós façamos juntos. Vamos fazer isso juntos. E a forma como eu vou resolver isso, e você pode ter resolvido assim, é descobrir os números de oxidação para cada um dos elementos enquanto nós passamos pela reação, conforme eles vão entrando e saindo da reação. Primeiro, vamos olhar esse iodo aqui. Cada iodeto tem uma carga negativa. Assim, a nossa carga hipotética, que seria seu número de oxidação, é menos "-1". Agora, vamos ver esse íon permanganato aqui. Esse é um pouco mais difícil para descobrir os números de oxidação, mas o que nós temos que lembrar é que o oxigênio é muito eletronegativo. É provável que ele segure dois elétrons. E quando nós pensamos em cargas hipotéticas com números de oxidação, o oxigênio terá um número de oxidação menos 2, porque ele segura esses dois elétrons extras. E se cada um desses quatro oxigênios tem uma carga carga hipotética de menos 2, isso seria menos 8 no total. E nós vemos que esse íon inteiro tem uma carga de menos 1. Então, isso significa que o manganês tem uma carga hipotética, um número de oxidação de mais 7. Agora, vamos olhar para a água. Na água, o oxigênio vai ter um número de oxidação menos 2 e cada um dos átomos de hidrogênio vai ter um número de oxidação mais 1, um, porque na molécula de água nós sabemos que o oxigênio segura os elétrons nessas ligações covalentes. Então, se nós temos que colocar uma carga hipotética, vamos dizer que o oxigênio pega esses dois elétrons e cada um dos hidrogênios vai perder um elétron e ter um número de oxidação mais 1. Um. Agora, vamos olhar o lado direito da reação. O que está acontecendo com esses iodos aqui? Nessa molécula de iodo, eles não estão nem ganhando, nem perdendo elétrons. Então, seu número de oxidação é zero. Vamos mudar para o próximo componente. Cada um desses oxigênios tem um número de oxidação de "-2". Então, qual seria o número de oxidação do manganês? Bem, o composto é neutro. Dois oxigênios com o número menos dois vai ser menos quatro. Então, para ser neutro, o manganês tem que ter o número de oxidação mais quatro. Por último, se nós olharmos esses ânions hidroxila, cada um dos oxigênios vai ter um número de oxidação menos dois, e o hidrogênio vai ter mais um. E isso faz sentido, menos 2 mais 1 é igual a menos 1 para cada um desses íons. Agora, vamos pensar em quem está sendo oxidado e quem está sendo reduzido. E lembra, oxidação é perder elétrons e redução é ganhar elétrons. Então, primeiro, vamos olhar para o iodo. Nós vamos de um número de oxidação menos 1 para zero, então, é perder elétrons, ele foi oxidado. Agora, vamos olhar o manganês, nós vamos de um mais 7 para um mais 4. Nosso número de oxidação caiu, então, ele foi reduzido. Agora, vamos olhar o oxigênio. Bom, em todo lugar, o oxigênio tem um número de oxidação menos 2, então, nada aqui. A mesma coisa o hidrogênio, mais 1 um para os dois lados, então, nada aqui. O iodo foi oxidado e o manganês foi reduzido, então, é isso.